Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia e eu vim aqui contar um pouquinho como que eu conheci a reflexologia podal e o professor Roberto Rodrigues. Então, tudo começou é, lá entre 2016 e 2017, quando eu tive um quadro de dores na coluna e bursite. E o médico me recomendou que eu procurasse um massagista. Aí eu comecei a pesquisar, mas aqui na minha cidade não havia ninguém. Aí é, me deram o contato de uma amiga minha que trabalhava com é, massagens. E eu liguei para ela e marquei uma sessão. Quando eu cheguei lá, ela me explicou que ela trabalhava com reflexologia podal. E pediu para que eu tirasse meu sapato para iniciarmos. E me explicou como que funcionava, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha ouvido falar a respeito da reflexologia e como que funcionava, tratar é, problemas e doenças do corpo através dos pés. E eu fiquei encantada com tudo aquilo. Fui fazendo várias sessões e fiquei alguns anos fazendo sessões com ela. Mas como eu estava desempregada, né? eu fiquei fora do campo de trabalho durante 12 anos, para mim ficou inviável de estar tá indo fazer as sessões e eu tive que parar. Mas assim, tive uma grande melhora, mas não tinha melhorado de tudo o meu problema. E sempre assim, eu tive a curiosidade né? de ficar pesquisando a respeito de terapias na internet, e o ano passado, é, teve esse problema né, da pandemia e eu procurei na internet um jeito de me distrair para não ficar é, pensando nos problemas. E foi aí que eu comecei a assistir várias maratonas de alguns terapeutas. E um dia eu me deparei lá com os vídeos do professor Roberto e comecei a assistir né, e fiquei encantada com tudo aquilo. E participei da maratona dele no final do ano né? e falei, não, eu quero fazer o curso, mas como fazer, né? Então, o que, que aconteceu? Como eu sou costureira, então eu resolvi fazer máscaras para poder pagar o meu curso. E aí eu iniciei no curso MDF, né? e comecei a fazer o curso, tô amando ainda não terminei, né? Mas estou atendendo meus clientes, né? Estão amando, tô tendo vários resultados e assim para quem quer fazer o curso do professor Roberto, vai em frente, né? Ele falou que a gente, é, a gente tem que correr atrás dos sonhos da gente, né? E eu fiz isso, saí da zona de conforto e estou obtendo vários benefícios, resultados e assim agora o meu próximo projeto é fazer o meu consultório aqui na minha casa, né? Já separei já um cantinho e já vou iniciar, né? Para ter o meu espaço de atendimento. Então, aqueles que têm vontade, corra atrás dos seus sonhos, porque tudo é possível. Né? Vocês vão ter todo um respaldo, todo carinho, toda atenção da parte do professor Roberto. Tá bom? Muito obrigada.